Me, Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um Get Ready With Me e vamos conversar um pouquinho porque muitas coisas aconteceram nesses 13 dias que eu não postei nenhum vídeo. Primeiro eu vou começar por usar um creme facial e protetor solar. Mas antes disso... Ok, eu tenho um penteado de ontem, né? Fiz um flat twist aqui à frente e depois atrás tenho umas trancinhas eu fiz só para não deixar o cabelo dormir assim fora. Vou usar esse creme aqui. Nunca usei. Um, eu estou a usar esse creme porque a minha cara está a ficar muito seca. Por causa desse tempo. Vou explicar melhor o que estou a me referir porque vocês devem estar a pensar mas como assim esse tempo? Porque está em Abidjan Não sou em Abidjan Essa quantidade aqui. Está frio muito frio, agora vou pegar aqui o meu protetor solar, posso até não estar a fazer sol, mas é necessário usar protetor solar mesmo quando não está a fazer sol, e sinceramente protetor solar tem ajudado muito, muito a deixar a minha pele uniforme, na câmera sempre parece que a minha pele está uniforme, mas pessoalmente eu consigo dar conta quando não está uniforme, e agora vou pegar em vaselina, para nos lábios, porque é muito necessário essa parte. Então, vocês estão bem? Eu estou bem. Estou com muito frio porque eu estou em Lisboa. Eu estou a estudar em Barcelona e no ano, no ano passado, em fevereiro... Ano passado? Não, em fevereiro desse ano, eu regressei para Luanda porque eu parei de estudar naquela universidade e foi porque aquela universidade, sinceramente, eu não acho que tinha a qualidade que eu procurava e eu não me sentia tão bem, eu não me sentia tão bem naquela universidade e eu acho que para viver né, em condições como uma estudante longe de casa é necessário ter as condições. Eu sentia que essa universidade não não proporcionava essas condições. A minha vida praticamente era escola-casa, escola-praia-casa. O perfil da universidade não tinha nada a ver comigo e eu acho que fizeram uma propaganda muito falsa antes de eu entrar, não explicaram muitas coisas, mas é pá, já saí. E a coisa é que quando tu estás numa universidade né e passas um bom tanto na universidade, porque eu estou a passar muito tanto na universidade, é necessário que essa universidade seja como uma casa, longe de casa, está a ver? E a coisa é que eu estava a tirar boas notas, as minhas notas estão bonitas, mas a... as pessoas, os professores, a... a direção da escola mesmo é que estava a me tirar do sério, então isso estava a me afetar muito. Eu tinha uma semana que eu estava com muita ansiedade por causa da universidade. Eu não dormia em condições, eu praticamente dormia só 4 horas e não conseguia mais dormir, então eu decidi que era melhor mudar de universidades. E quando eu estava à procura de outras universidades em Barcelona, eu notei que não tinham qualidade, então eu decidi mudar-me para, para Lisboa, porque eu sabia que existia uma boa universidade aqui. No verão de 2019, eu conheci uma universidade e eu gostei muito da universidade, mas eu nunca pensei que okay, eu vou estudar aqui. Mas pela forma que tudo aconteceu, acho que foi um sinal. No início eu estava com muito medo da mudança, porque... Eu estava com muito medo da reprovação dos meus pais, está a ver? E dos que queriam o meu bem. É muito estranho explicar o que eu estava a sentir. Eu me sentia um pouquinho... Culpada, porque ela que escolhi. E eles já pagaram a mensalidade e tudo. E eu não fiz uma boa escolha então eu me sentindo muito mal por isso mas felizmente eu tive um grande suporte do lado da minha família e eu consegui para passar essa fase muito difícil eu não tinha vontade de sair eu não tinha vontade de fazer nada e é muito mal isso porque quando estás a estudar precisas mesmo de um tempo para sair para te divertir um pouquinho ou pelo menos para tirar a tua mente da escola porque senão tudo fica muito sufocante eu acho que eu vou fazer flat twist de novo, mas ia yeah, a universidade estava a tirar, estava a sugar a vida, para ser sincera. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que aconteceu no fim, porque foi muito crazy, muito crazy mesmo. Agora eu vou tirar um punho. Sempre foi muito difícil. Foi Nesse momento que eu estava estudando naquela universidade, que eu estava mesmo a repensar a minha vida, não estava a entender o que estava a fazer com a minha vida e eu estava -me a me sentir muito mal porque eu estava a aprender, eu estava, eu estava na escola, mas eu não estava a aprender muito e também não estava a gostar da experiência de estar lá por causa da tua universidade. Aquela cidade é muito linda, muito fixe. Eu aconselho para todo mundo viajar para Barcelona, para ser sincera. Agora, as universidades hum, hum, hum, hum, são das melhores. Epá, pelo menos no meu curso, né? Mas felizmente, eu já saí dessa situação e estou aqui feliz, mais feliz. Eu era suposto viajar há muito tempo, mas por causa da situação aqui, os casos, meus pais acharam melhor eu ficar em Abidjan, porque lá tem poucos casos. E eu concordei, porque estava com um pouquinho de medo, mas depois de um tempo eu estava dar conta que as aulas online não estavam a ajudar porque não se entende muita coisa. Eu tinha algumas aulas online e algumas aulas que só eram presenciais, como informática e matemática, essas, essas aulas. Depois de um tempo eu disse, não, é melhor eu viajar porque eu tenho provas. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu transei o cabelo, eu desmanchei antes de ontem porque as minhas tranças estão feias, para ser sincera. E estava me senti muito feia com aquelas troças feias. Olha, parece brilho. Ana não lhe o Eu acho que é muito importante gostar da tua universidade para aproveitar uma cidade, porque vais passar mais tempo na universidade. É algo que se me dissessem antes, eu estaria aqui mais cedo, porque eu não estava mesmo a gostar da minha universidade. Encontrei pouca gente, né? Mas eu acho que tudo acontece por uma razão, mas... Tenho que dizer que encontrei algumas pessoas muito desnecessárias, que, muito ignorantes, muito ignorantes mesmo, mas é com essas situações que nós aprendemos mais, não é? O meu cabelo parece mais curto na câmera que, pessoalmente, eu odeio isso porque quando fico a assistir os meus vídeos penso que o meu cabelo está bem curto, mas não. Eu vou tentar não usar tranças por um bom tempo para me habituar de novo a cuidar do meu cabelo porque, para ser sincera eu estou a me habituar muito às tranças e sei lá, eu estava a olhar o meu cabelo com outros olhos e isso é mau porque o cabelo é meu vai sempre estar na minha cabeça eu tenho que me habituar e amar muito o meu cabelo eu não estou a dizer que odeio o meu cabelo né mas eu já não Estava a olhar para o meu cabelo com aquele olhar do tipo: Uau! Wow, Leoa! Cabelo! Juba! You know? Yeah! Mas o importante é que pelo menos consegui dar conta disso mais cedo e eu estou a fazer algo para mudar isso. Então vamos ver os penteados novos que eu vou criar, né? Ai! Acho que eu vou usar. O meu headband da tempo. Eu vou tentar criar mais conteúdo que tem a ver com a vida universitária porque a minha experiência nunca será a experiência de uma outra pessoa. Então é sempre bom ver diferentes experiências. E talvez vocês possam aprender dos meus erros, né? porque. Eu antes de viajar para Barcelona, assisti muitos vídeos sobre Barcelona, sobre viver em Barcelona, estudar em Barcelona e realmente me ajudou um pouquinho a me integrar a tudo que estava a acontecer lá. Uma coisa que não disseram é que tens que sentir confortável e gostar da universidade para ter um bom ano. Não é só estudar, porque tu podes estudar, ter boas notas, mas depois aqui dentro as coisas vão estar. Bad. Então é importante escolher uma boa universidade, ser feliz nessa universidade, ter uma boa companhia e tentar sempre melhorar o que podes melhorar, porque a vida é só uma. O que nós fazemos hoje pode mudar muita coisa amanhã, então estamos sempre a tentar ser os melhores que podemos ser. Estava so puff. Eu não sei se está em condições ou não, penso que está em condições. Eu acho que é só a pessoa que mais me ama e mais me odeia, para ser sincera. Porque eu por vezes, sei lá, me ponho para baixo sobre coisas muito estúpidas e muito pequenas que eu posso mudar e por vezes as coisas não estão assim tão... Mas eu como quero ser, não perfeita, mas tento sempre fazer as coisas na linha para ter os resultados, eu consigo ser muito má comigo. E eu acho que, nesse ano, eu aprendi que guiar. Yeah, tenho que ser um pouquinho mais chill, mesmo comigo. E que as coisas acontecem por uma razão. E temos que aceitar que nós nem sabemos podemos mudar. O que nós não podemos controlar. Eu não quero pôr gel aqui porque eu não sei se vou lavar meu cabelo amanhã. Acreditam que eu viajei e não trouxe shampoo. E eu quis lavar o cabelo no, na quinta-feira, quinta-feira? Não, quarta, imagina na quarta. E agora tenho que comprar shampoo, porque eu não tenho shampoo. Ando com uma preguiça de comprar produtos capilares, para ser sincera. Eu tenho em Barcelona. Ah, sem esquecer que ainda tenho que viajar para Barcelona para buscar as minhas coisas. Sim, eu uso uma escola para fazer os baby hairs, mas eu não tenho aquela escova bonita. Eu não gostava de sentar e conversar assim, para a câmera. Porque me sentia muito estranha, sei lá, não gosto de me assistir a falar e, sei lá, estava muito estranho e eu não achava que as pessoas talvez iam se identificar muito comigo, mas felizmente há pessoas que mesmo entendem e gostam do meu conteúdo, um coração muito grande para vocês, porque eu sei que posso contar com vocês e yeah. é e não se esqueçam de partilhar com vocês amigos as vossas amigas, porque também, talvez podem se identificar com o que se passa comigo, né, com as minhas experiências. Os baby hairs estão a crescer de uma forma muito estranha. Tipo, estou a ter baby hairs aqui, algo que nunca vi, para ser sincero, na minha cabeça, pelo menos. Eu passei por situações muito estranhas para mim e eu duvidei muito de mim nesse tempo e felizmente no meio disso tudo eu consegui ver o meu valor e realmente me aceitar mais porque eu acho que esse processo de autoaceitação não é só de noite para dia, tens que trabalhar nisso todos os dias. Essa quarentena me testou muito, mas muito, mas muito, muito, muito e eu me sinto orgulhosa porque estou aqui, estou aqui para ver mais um dia, estou aqui a fazer mais um vídeo e estou aqui a partilhar o que eu aprendi e o que eu sinto com vocês, eu posso dizer que sim, esse tempo, esse ano, não foi em vão. Embora que tivemos muitas situações assim podres, né? Vida pessoal, eu estou aqui, então todos os dias tento ser uma boa pessoa, todos os dias já tento fazer algo melhor, né? Melhorar as coisas e aprender mais. Eu vou usar essa bandoleta aqui da minha marca, TILP, yeah. eu estou a usar vermelho e isso combina. Isso. Eu vou começar a comercializar essas bandoletas aqui em Lisboa, quando tiver todas as minhas coisas. Eu viajei muito rápido e não tive tempo para fazer muitas coisas, nem carregar muitas coisas. Para quem quer com comprar essas essas bandelettes em Luanda. Eu ainda tenho alguém a vender essas bandelettes em Luanda. Eu vou deixar aqui a página, Somewhere Here, e é só contactar a página e lá vou enviar o nome da pessoa que está a comercializar e vou dizer quais são as cores que estamos disponíveis para ver se o meu cabelo está em condições. Eu sempre tiro fotos. Meu cabelo está assim, então tenho que limpiar um pouquinho mais. Odeio ser a new girl, a nova menina da escola. Não gosto dessa atenção. E agora sou a nova aluna. Eu cheguei quando todo mundo já conhecia um ao outro. É meio estranho, meio constr... é meio constrangido. Não constrangedor, é meio lonely. Lonely é quem em português? Vou deixar aqui a palavra porque eu não estou a encontrar a palavra lonely na minha cabeça. E... Sei lá, eu prefiro entrar numa universidade onde não conheço ninguém, sou pessoa nova, do que... Entrar numa universidade onde eu conheço pessoas, porque eu conheço mais pessoas nessa universidade, e estar sozinha. Vou conhecer pessoas, mas vou ter que fazer isso de uma forma diferente, porque a minha situação é um pouquinho mais diferente. Eu acho que já tenho o em condições. Está em condições? I'm so linda! Olha, uma outra coisa que eu aprendi a fazer é me olhar mais no espelho, porque eu antigamente não gostava muito de olhar no espelho. Então, eu vou para o espelho, olho, fico a sorrir, me digo mesmo, tu és muito bonita, tai, tu és isso, isso, tu és aquilo. Tanto tirar mais fotos, sorrir mais. Não existe uma outra assim, portanto, tem que me mais. Como disse no outro vídeo, mudança é, significa crescimento e eu estou numa grande fase, estou numa grande fase de mudança, espero-vos levar comigo para, sei lá, conhecer mais o meu mundo, né? o que eu faço, os meus dias, e nem sempre os dias são bons, até porque não posso dizer que eu estou muito, muito feliz nesse momento que eu estou, tipo, Há yeah. nos meus melhores momentos não estou. Mas estou melhor que ontem, antes de ontem. Então isso é bom para mim. Não levar tudo muito a sério. Yeah, não levar tudo muito a sério. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar e partilhar com os amigos. Bye!